Olá, eu sou a Maria do Blog, Maria, e hoje vou-vos mostrar as coisas que eu comprei na loja Shein. Todos os links vão estar na descrição e os preços vão aparecer aqui sempre que eu postar um produto, por isso vamos começar. Eu não comprei muita coisa de roupa, mas uma coisa que eu comprei foi este top azul, super, super giro, e estou ansiosa para ver como é que fica em mim. E eu adoro este tipo de material, acho que é bastante forte, tem bastante qualidade. Outra coisa que eu comprei foi este biquíni que é super, super querido. Ele tem uma cor incrível, que é um lilás, e tem um padrão de coraçõezinhos brancos, e eu achei muito, muito giro. Eu claro que já estava a pensar que não ia ter barriga quando isto chegasse, mas ele foi tão rápido, esta encomenda chegou em 11 dias. 11 dias e não passou na alfândega. É incrível, eles estão cada vez mais rápidos e cada vez melhores, e a sério, eu adoro esta loja, por isso vamos continuar. Uma coisa que eu comprei, e isso foi um bocadinho a pensar na minha infância, a minha mãe às vezes dava-me coisinhas destas, o que é que era? Isto era, era uma bolsinha onde tinha várias canetas, vários lábios, cadernos e coisas assim, post -sitch. E este aqui não tem nada, obviamente, mas achei super giro e lembro-me imenso essas bolsinhas que eu tinha quando era mais pequena e vou colocar aqui o meu caderno, umas canetinhas uns bloquinhos, acho que vai ficar super, super giro e eu adoro o padrão e adoro a cor. Não podia ser melhor. Uma coisa que eu comprei, e isto foi para o Nuno, foi uma forma dele de conseguir organizar melhor cabo de computador, de monitor, do rato, coisas desse género. E é uma coisa bastante simples, vocês só colocam os fios a passar por aqui e ficam organizados e tem aqui atrás a cola para vocês colarem de um lado da mesa, para não se ver isto e para, para os fios irem todos nesta direção sem se ver o que é que está a acontecer. Por isso é uma coisa bastante simples, mas dá imenso jeito. Também lilás. Eu adoro esta cor. Eu comprei estes moldes para fazer gelados. Eu quero fazer uns gelados assim saudáveis, com batidos de fruta e depois congelados Para ficar nesta forma e para ficarem gelados e para parecer que eu estou a comer alguma coisa que faz mal à saúde, quando na verdade não faz. Vem com estes pauzinhos para vocês colocarem no vosso gelado. É uma boa forma de vocês conseguirem fazer gelados em casa, com o formato daqueles magnos um bocadinho mais pequeninos. E estou ansiosa para experimentar, porque eu adoro gelados e adoro fazê-los da forma mais saudável, parecem mesmo os lados que nós não devíamos comer, mas são completamente naturais, por isso... bónus! Outra coisa que eu também comprei foi este microfone. Eu tinha dito a uma colega youtuber, uma colega blogger, que comprava um microfone, só que o microfone, igual ao meu, eu comprei numa loja no eBay que já não existe, por isso eu tentei encontrar um que fosse bastante parecido com o meu, por isso eu vou experimentar se for bom o envio, se não for bom, olha, fica para mim. Teste, teste o microfone da Susana teste teste teste teste <risos> e outra coisa que eu também comprei e também foi para uma colega blogger foi um comando para tirar fotos para o telemóvel igualzinho ao meu porque eles funcionam bastante bem e ela não tinha e queria experimentar por isso comprei para ela com esse comando eu não consegui encontrar só o comando à venda porque eles só tinham em kit e com esse comando veio este tripé com este adaptador para telemóvel e para o preço é bastante bom. E uma coisa que eu adoro neste tripé é que vocês conseguem rolar, ou seja, se vocês quiserem fazer um vídeo na vertical, vocês colocam assim o vosso telemóvel e conseguem fazer Reels, conseguem fazer TikToks, conseguem fazer IGTVs. Há uns anos atrás não havia tripés assim, tão baratos e com esta funcionalidade, por isso vou dar um de vocês. Quem comentar, depois faça um sorteio para ver quem fica com isso, por isso comentem Outra coisa que eu comprei foi isto. E o que é isto? Isto é para vocês colocarem na vossa banheira ou na vossa pia, por exemplo, para a água passar ou deixar de passar e eu precisava de uma coisa destas porque não consegui encontrar uma coisa destas para a minha banheira e porquê que eu comprei isto? Porque eu quando cheguei aos 5 mil seguidores aqui no canal eu fiz um vídeo uh, em que tirei fotos na casa de banho e uma delas foi na banheira, mas eu tive que fazer na banheira dos meus pais porque eu não tinha uma coisa destas na minha e eu queria tentar fazer novas uh, fotos na banheira porque agora tenho um tripé incrível que me deixa fazer isto tudo sozinha sem haver problemas, como aconteceu nesse, nesse vídeo, porque é complicado, por isso comprei isto para fotografia, curiosamente, por isso estou ansiosa para ver se funciona. Outra coisa que eu comprei foi isto. Eu só vos mostro coisas estranhas. Mas isto aqui é para vocês colocarem no vosso armário. E para cada um destes buracos, vocês podem colocar uma cruzeta. Mas, vocês podem colocá-lo assim, para ganhar um bocadinho de espaço. E podem retirar este. E assim fica com todas as vossas roupas na vertical, em vez de estarem na horizontal. E vocês conseguem ver o quanto de espaço ele poupa ao ficar assim. Porque vocês conseguem ter aqui uma camisola, outra camisola, outra camisola, umas calças, umas calças, só na vertical e não assim, e mesmo assim, só assim vocês conseguem poupar algum espaço, por isso estou ansiosa para ver se isto realmente funciona, porque é um, um objeto bastante simples, mas é bastante inteligente este método. Ok, outra coisa, <risos> eu tenho feito muitas pizzas e wraps e coisas assim, existe o, o rolo da massa-a-massa, massa, mas eu vi no Shein que havia isto. Isto é um bocadinho mais simples, porque vocês só precisam de fazer este movimento e não precisam de fazer assim aquele movimento com o rolo da massa, por isso que este aqui supostamente é para facilitar a vos, o vosso processo de criar a massa de pizza e coisas assim, por isso faz todo sentido ter uma pega para isto. Ok, vou-vos mostrar estas duas coisas que eu comprei porque são bastante parecidas. Isto é um kit para fazer recortes e coisas assim, porque vocês sabem que eu tenho feito stickers e tenho feito cadernos, por isso queria ter uma forma de cortar as coisas um bocadinho de forma um bocadinho mais fácil. Por isso isto aqui tem as lâminas, é uma espécie de chidado daqueles super fofos e este produto as cores vêm aleatoriamente, por isso acho que foi perfeito porque tem rostos e tem rosas adoro. Tenho aqui esta uh, régua de metal, tem aqui esta zona para fazer cortes com as medições e estão em milímetros e centímetros que é ótimo. E também comprei outra faca de corte e veio com outras lâminas. Mesmo afiado. E acho que vai me dar imenso jeito para fazer recortes mais precisos nos meus stickers, por isso estou ansiosa também para experimentar. Eu estou ansiosa para experimentar tudo, Agora, eu comprei isto. Que é uma mini estante para colocar, uh, ainda não sei muito bem onde, mas se calhar colocar no meu quarto. Isso aqui supostamente. Eu ainda não tenho muita ideia do que fazer aqui, mas eu queria colocar. Está tudo torto. Mas eu queria colocar os, uns caderninhos, umas cantinhas, um, o forrador, coisas assim fofinhas de papelaria, mas ainda não sei muito bem. Mas isto pode ser muito facilmente colocado também na casa de banho, com alguns produtos de beleza, por isso ainda não sei bem o que vou fazer com isto. Mas gostei imenso e é mesmo um metal forte e pesado, por isso não estava à espera desta qualidade. Pensei que ia ser tudo plástico, por isso fiquei agradavelmente surpreendida. Ok, agora para a minha mãe eu comprei-lhe uma mochila porque nós daqui a duas semanas vamos umas mini férias e eu queria lhe dar uma mochilinha para levar para a praia, e levar assim para alguns sítios e encontrei esta. Ela ainda está um bocadinho achatada porque veio na embalagem, mas ela é super, super gira e até bastante grande, vocês estão a ver. E tem uns penduricalhos fofinhos e tem assim aqui umas pérolas e acho-a super gira. Tem toques dourados, acho perfeita. Tem aqui então este primeiro bolso com feixe e depois também tem aqui outro por dentro também com feixe e eu achei a perfeita para ela e ela gostou muito por isso. E ao comprar coisas na China, se chegar a um certo valor, não sei se são 80 euros ou 90 euros, eles são-nos uma prenda grátis, nós podemos escolher. Havia algumas coisas que eu já tinha escolhido porque eu sou oficial nesta loja, mas havia uma coisa que eu não tinha, que é um tote bag para as compras. Nós usamos sempre bastante para não usar sacos de plástico e é uma. É sério, para grátis é incrível. É uma saca gigante. Diz Summer, tem um almquer, mas aqui atrás não tem nada. E tem estas alças super super largas o que é incrível porque assim nós não nos magoamos a levar as compras mesmo que seja pesado nós conseguimos agarrar aqui e como é muito largo não cria aquelas dobras e não fica muito forte ao ponto de desmagoar as mãos por isso eu penso que ela custa 8€ se não for uh, como oferta por isso é muito boa o tecido é muito bom eu já vos disse a Shein é incrível, e claro que há coisas más, mas eu nunca recebi coisas más, porque eu vejo sempre os comentários, vejo sempre as fotos de cada produto, e assim é uma boa forma de eu não errar uh, nas minhas compras, porque eu nunca comprei nada que não gostasse na China. O vídeo de hoje é sobre isso, se vocês quiserem ganhar aquele tripé, digam-me aqui em baixo qual foi o vosso produto favorito, e é isso, um, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.